Vida nas Memórias da Antiga Macaé, de 1855 a 1910. Autora, Maria da Conceição Vilela Franco. A presente exposição é uma síntese da dissertação de mestrado de Conceição Franco e preenche uma série de lacunas no campo da história da morte, na história do Rio de Janeiro e na história de Macaé. A grande maestria da autora é a relação entre esses três aspectos, relacionando morte, imaginário e memória no entrelaçamento das histórias local, regional e nacional. Nos dois primeiros capítulos, apresenta o estudo dos primórdios da formação da franguesia de Nossa Senhora das Neves no sertão de Macaé, em fins do século XVIII, da projeção econômica e do adensamento populacional nos primeiros anos do século XIX, que conduziriam à criação da Vila de Macaé em 1813. E a, e a sua progressiva transformação em cidade durante o Período Imperial. Tudo isso para identificar o cenário no qual se encontravam antigas sepulturas e cemitérios, tanto na área urbana, no litoral, como do interior, nas serras da região, algumas das quais serviram de palco para a análise do capítulo seguinte. No capítulo 3, o percurso pela história de Macaé se detém o um segundo reinado para constituir as diversas memórias criadas e recriadas acerca do processo de prisão, condenação e enforcamento de Mota Coqueiro em 1852 e 1855. O capítulo 4 expressa mais dramaticamente a relação entre morte e memória no cruzamento entre as histórias local e regional. Sua leitura nos permite ver de que forma a região serrana de Macaé se transforma no palco de um conflito na qual os assassinatos de Argio Victor, Hugo Brasil e Honorio Souza retrataram as disputas políticas republicanas, estaduais e municipais, trazendo na arquitetura de seus túmulos os vestígios e as memórias de que se quis guardar e silenciar dos acontecimentos que tiveram seu ponto culminante em 1910. Cláudia Rodrigues, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Uni Obrigada. É, a Cláudia Rodrigues, é isso. A, a dissertação é, de forma princípio nisso que eu retrato.